O governo regulamentou a mudança das rádios AM para a frequência das FM's. Agora os radiodifusores precisam ficar atentos às datas e locais para a entrega de documentos. Acompanhe na reportagem de Adriano Godoy. O bom e velho radinho de pilha vem perdendo lugar para as ondas do rádio no celular. A melhor qualidade é um dos motivos. Esse som mais limpo, que antes era característica das FM's, agora vai se estender também às AM's. É que o governo federal regulamentou a migração das rádios AM para a faixa de FM. Para mudar de frequência, o radiodifusor deve entregar os documentos ao Ministério das Comunicações em sessões públicas que vão ser feitas nos estados. Com o crescimento das cidades, com o aumento do número de automóveis, número de aparelhos é, eletroeletrônicos que a gente utiliza, o ruído ele aumentou muito. Então, você não tem uma qualidade do AM que consiga ter hoje uma competição com FM. A gente está mudando uma tecnologia. Né, de amplitude modulada para frequência modulada, para dar uma melhor qualidade de sinal. As datas e locais das sessões públicas para entrega de documentos foram publicados no Diário Oficial da União. As primeiras vão ser no dia 24 de março. As últimas estão marcadas para 9 de abril. Para a mudança de AM para FM, a Anatel vai fazer um estudo técnico e indicar as novas sintonias do rádio. Com base nesse estudo, vai funcionar assim. Tem canal para disponibilizar, a gente já libera logo. Não tem canal, a portaria diz que vai todo mundo junto para a faixa estendida, por um motivo muito simples. Eu, preciso, eu tenho que dar a mesma condição para quem quer ir para a FM. Você pode consultar o cronograma completo das sessões públicas no nosso site. O endereço é www.comunicações.gov.br.